Quais campeões penso joga mais na jungle Mano, atualmente o kartos, fiddle Atualmente esses três E vou ver se eu faço um eco agora, vou até mostrar aqui Tá bom gostoso jogar de eco, papo reto Mas aqui, porque você só joga com champions AP Pura, acabei de jogar uma de Olaf, mano Mas, não, não sei falar o porquê Acho que eu sou mais familiarizado com os maguinhos Cheira, tá ligado? Não sei, velho. Não sei, não sei, não tem um porquê, tá ligado? Pensei pra jogar, hein, mano. Eu só joguei. Não sei se os caras vão me invadir ou se a Kennedy vai vir aqui. É, olha lá. Vou fazer o Blue agora não, vou fazer o primeiro. Valeu, Munil. Muniz R6, mano. Obrigado pelo seu sub também. Seja bem-vindo, meu lindo. Putz, eu tô. Eu tenho que lembrar que eu, pensei... eu tô sem baixo. Mas eu só vi hein. a cabecinha, velho. Cura nossa, marca nasceu lá em cima. Porra, Nem ia dar mais beat hoje. Mas depois de ouvir tudo isso... <risos> que isso, velho? que eu tenho aqui. Você é foda. Obrigado, mano. Valeu, Dolopes. Obrigado, não, por esses 50 beats com a gente aí também, meu querido. Mano, será que eu vou tomar em vídeo ainda, velho? Mano, que porra é essa, velho? Yumi! Já entrou o buff do Fiddle, ou do Fiddle não, do Echo, ainda não, mano. Mas eu já tô spamando o Echo, galera, antes do buff dele pra ficar main, tá ligado? Já quero ficar bom com o Fiddle, porque na hora que entrar o, o buff, mano, acabou. Todo dia é isso aqui, todo dia, todo dia. Os caras vão ficar invadindo nós, todo dia. Todo dia vai ser esse, esse invadezinho aqui, esse Trandor aqui. Bora, bora, bora. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Bom dia, Marquinhos. Bom dia. Depois bota essa aqui. Que ele tiver um relax, uh, Boa like. Oh, esse rapaz aqui que tava me invadindo aí do começo, pena que eu não posso te matar. Ou será que eu posso? <risos> Ó, oh, batilhando aí que tava me invadindo, mano. Tomou só um cacete, mano. Ai, bobo. Quer ficar sendo folgado pra cima de nós, né? Ai, bobo. Tô, toma, só toma essa rajada aí. Caramba, mano. É, lembra que eu falei quando eu saí da base, rapaziada, com esses itens que eu tô? Até falei, mano. Não sou um especialista do eco nem nada, mas eu acho que eu tô esnobalado, ó. Dente de Nashor botinha esse hextech aqui, mano. Acabou, velho. Tá pensando em soltar o arauto onde? Vai ser bot mesmo, mano. Eu tô, eu tô dando esses arautos sempre pra side, mano. É até bom vocês pegar de dica aí, mano. Arauto na side... É roubado, galera, porque as T2 da side Vale mais gold, tá ligado? Isso é uma delícia, morri Se eu consigo Apertar R, doidão, pelo amor de Deus Nós ia mastigar, mata pelo menos um Só pra falar que mata um, só um, só um, mata só um ali Ah, mano, se eu consigo apertar R Eu ia mastigar os caras, mas não deu tempo Marquinhos, seus pais sabem que você brinca com caramujo. Como assim brinco com caramujo, hein, né, manco? Mas falando em caramujo, véio. a minha mãe, mano, tava tricotando um caramujo, mano. Bota fé, velho. Aí ela... Até falei pra galera, só que é o cara. aí ela fez sentar o caramujo ser eu. Aí ela botou um, um cabeludinho assim no caramujo, um chapéuzinho e um... uma barbixinha, mano. Só que a barbichinha ficou parecendo uns, uns pelos pubianos, tá que ligado? Pequeno. Poxa, é pequeno, o É pequeno, dá pra dar ali. Obrigadão, Juliana Ramos, mano. Valeu pelos seus quatro meses. E subzão com a gente aí também, muitíssimo obrigado pelo seu apoio Guerreira. Ai, não precisava de não Valeu por toda a força aí, rapaz, só boa Ah, mano, se eu tivesse ult, eu conseguia Jogar mais à vontade aqui, mano Mano, se pá, na dragão e vai Vai mid, mano, ou oh, não, não Agora que nós ganhamos prioridade de wave, nós temos Que dragão Ainda bem que ele não conseguiu apertar R, mano Caralho, meu time é muito bom, velho nossa, que delícia, velho. Vamos o mano. Foda-se esse drag, velho. Pau no cu desse drag. Vamos o Baron, velho. Vambora, vambora. Ó as decisões, hein, galera. Ó, olha a importância. Não, o EZ não tá fazendo dragão, né? Ah, EZ. O cara é o ADC, pô. Qual é, Z? Ah, galera. Não seja esse EZ, não, mano. Pior de tudo que eu acho que ele ainda pode morrer ali, ó. Mas deixa ele lá, né? Quer fazer um negócio lá, deixa ele lá. Você quer muita areia para mim, 502. Só nada. Só nada. Vai, brigadão aí. Mas brigadão aí, Mari. Valeu pelos seus beats com a gente também. Só agradece a bombinha. Meu Deus, eu consigo me mexer! Meu Deus, tô vivo. <risos> Yumizinha coma aqui, mano, salvando vidas. Caramba, matamos tudo, mano Caralho, que benção, mano Caramba, tanto que foi importante a Yumi estar tá dentro de mim naquele momento Eu consegui dar Insta R E um W zones no meu pé, tá ligado? W Zonias no pé do Eco porra, é uma delícia, foi Coisa linda Salve, Duffy, brigadão pelos seus sete meses de subzão com a gente aí também Meu querido, nessa pegada mais estranha Valeu demais pelo seu apoio E só boa, papai, só boa Tá ah, bom, depois de matar esse rapaz aqui não vai pra base mas eu só vi a cabecinha, velho. Acabei de descobrir que o Dudu é gostoso. Chocado. é <risos> o mistério aí. Que o Dudu é gostoso, velho. amigo. Dudu tá mal gostoso mesmo. Valeu, 7. Obrigadão pelos seus dois meses de subzão com a gente aí, meu querido. Muitíssimo obrigado pelo seu apoio, papai. Só boa, Deixa esse cara sair vivo, só quer de base, mano. Aliás, mano, vem cá, doidão. Tem um arte aqui. Caramba, nós é matamos geral, hein, mano. Que que é uma Yumi no cozinho do ecozinho, hein, mano? Meu Deus do céu, tá doido, salvando vidas. Toma, toma, toma. Nem vem, calista. nem chega no range, mano. Nem chega no range, calista, nem... Tá bom, só pra dar um dano. Vambora, vambora, tá bom, tá bom. Tá bom, vou pra casa, tô cheio de gold. Mano, vou pegar rabadão à vista, rapaziada. O dano vai entrar como? Que eu tô sem ult, esse aqui pra dar uma merda. Ah, eles me viram. Se trando pagando de folgado, né, mano? Tô tankando, ele não, mano? Já tá precisa ter ultado, não, mano. Trolei, ter ultado. Penta solo, mano, não é possível, véio. será que eu consigo pegar esse cara? Ah, doidinho Volta ah, Que isso, galera Ah, para, Zé, pelo amor de Deus, penta sozinho Não, ele disse solo com uma Yumi no cozinho Verdade, verdade Isso não foi um penta solo, velho Sem essa Yumi eu não ia conseguir fazer nada disso Vai testar meu dano ali foi quais sozinho é onde marquinho desumilde de 1v9 olha lá desumilde nossa sólido dano nossa senhora vale pelos os aí também paizão coisa linda Vídeo pro YouTube? Será que nós lançamos uma bravinha aqui? Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como este. Ative o sininho e deixe o seu like. Ah, vamos para o próximo, família. E a galera corta lá, faz bonitinho. Deixa eu voltar aqui.